Olá pessoal, estamos aqui no nosso sétimo vídeo, a sétima aula, vamos falar hoje de conversor analógico para digital, vamos utilizar as portas ADC do nosso ESP32, estou utilizando o ROM32 DevKit com 30 pinos, este é o pinout dele e temos aqui uma saída de 33 volts. o que iremos fazer? Vamos colocar um potenciômetro. Alimentá-lo com 3,3 volts e variar a tensão de 0 a 3,3, colocando na porta aqui no GPIO 32, tá ok? seria o pino 12 fisicamente, mas é, em termos de configuração, é o pino 32, a entrada a IO 32. Vamos dar uma olhada aqui. O nosso ESP32 tem um conversor com um, uma resolução de 12 bits, até 12 é configurável. Temos então 2 elevado a 12, podemos aí dividir um sinal de tensão até 4.096 partes, variando 0 volts de 0 até um valor máximo de 4.095. E esta é a ligação que queremos fazer. Vamos colocar o GND numa extremidade do potenciômetro, o mais o que é 3,3 volts, na outra extremidade, e o meio do potenciômetro será ligado aqui na GPIO32, ok? A nossa IO32. Bom, vamos lá, vamos para a nossa montagem. Vamos ligar o fio vermelho no 3 volts, né? Vamos ligar o fio preto no GND o fio vermelho então irá em uma extremidade do potenciômetro o fio preto na outra extremidade do potenciômetro e vamos ligar um fio azul aqui no terminal central do potenciômetro. Agora iremos ligar o fio azul aqui no pino do GPIO32, tá ok? Que é o sexto daqui de cima para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É esse aqui, tá? Eu vou ligar... Por baixo aqui da placa do SP32. Portanto, já está ligado aqui, tá ok. Podemos voltar agora ao nosso computador. Vamos ligar o cabo USB, ligar ao computador e fazer a nossa programação. Já ligamos o nosso cabo USB, agora vamos ligá-lo ao computador. O computador já identificou o nosso ESP32, vamos abrir a nossa interface gráfica Tony, a Tony IDE. A Tony IDE já identificou, vamos dar uma parada aqui, eu já fiz alguns testes aqui com, com o conversor. Vamos apagar aqui o nosso Shell e vamos iniciar então a nossa programação. Em primeiro lugar, temos que configurar os nossos pinos. Então, temos que chamar a biblioteca né, dos pinos. Então, from machine import pin. E não basta apenas qualquer pino de entrada e saída. Agora, os pinos de conversão analógico para digital. um Enter. Vou ler essa conversão e vou ter um tempo de leitura. Se eu ler muito rápido, eu não vou conseguir fazer uma leitura agradável aqui no vídeo. Então, vamos colocar um tempo. Vamos chamar a biblioteca, na temporização. Então, from time import sleep, enter. E aí, eu vou criar uma variável para armazenar o valor convertido. Então, sensor vai ser minha variável. Igual a ADC, que pino vai ser o pino de conversão? É o PIN 32, que nós já tínhamos comentado. Vamos lá dar mais uma olhada no pin out. Veja aqui o pin-out né, do nosso ESP 32, o Dev kit que eu estou usando 30 pinos. É o GPIO 32, que é configurável também como uma porta, uma entrada de conversão na entrada do conversor analógico para digital, aqui então é o nosso ADC 1.4, ok? Então, estamos configurando o pino, que geralmente é o nosso GPIO 32, na entrada ADC 1.4, a entrada de conversão de analógico para digital. Voltemos lá ao nosso à nossa programação. Então, vamos criar um laço, while, true, para ficar lendo constantemente. Vamos ler o quê? Vamos colocar aqui, leitura, o é, que, que nós vamos dar aqui? O que nós estamos lendo no sensor, sensor.read, tá? e aí vamos escrever isso aqui, aparecer aqui no nosso shell. Então, vamos colocar print. Opa! Tem maiúsculo não. Vamos lá, print, valor da leitura. Valor da leitura é e vamos o quê? Vamos colocar o que foi armazenado em, na variável leitura. Ela leu a porta serial aqui, através da porta serial, leu, aqui estava guardado no sensor armazenou a leitura, estamos mandando imprimir em leitura e vamos fazer essa leitura a cada um segundo ok? pronto vamos fazer um teste vamos já gravar direto no MicroPython device, então main ok sim e Iniciou a leitura, está em zero, o potenciômetro deve estar lá em zero volts. Vamos girar aqui o nosso potenciômetro para ir de zero até 3,3 volts. vejam eu 4.095 no máximo do potenciômetro, então nós vamos de zero até 4.095. Mas veja que interessante, eu vou voltar para zero. E eu vou girar o potenciômetro até chegar em 4.095. Vejam, eu não cheguei até o final, não estou em 3,3 volts. Mas por que isso? Vamos dar uma parada aqui. E vamos dar uma olhada lá no que diz aqui o nosso guia de referência rápido do S32. Vamos lá em ADC. Se eu configurar apenas como adc.read, o nosso sensor, a nossa variável, vou ler aqui, ele vai ler de 0 a 45 volts na faixa de 0 a 1 volts. Vejam só, não, eu quero na faixa de 0 a 3,3. Na verdade, ele lê de 0 até 3,6 volts. Eu vou ter que colocar essa instrução aqui, ó. Então, eu vou copiar, não dar o um CTRL C aqui. Vou voltar aqui, já está parado. Então, vamos colar aqui, ó, nessa linha aqui de instrução. O ADC é o nome da variável que nós demos, né? Para nós aqui é sensor. Se nós rodarmos assim, vai dar erro. Então, vou clicar aqui. Vejam que o valor que eu estava, 4.095, virou 1.232. Agora, eu posso girar mais um pouco o potenciômetro até o fim. E agora sim, eu tenho os 3,3 volts sendo convertido para 4.095. Vejam só. Se não tiver essa instrução aqui, nós não vamos conseguir fazer uma conversão de 0 a 3,3 volts para digital, variando num código em decimal de 0 a 4.095. Vamos fazer outra coisa aqui, ó. Vamos parar. E vamos fazer uma leitura. Vamos pegar essa leitura. Vamos criar uma nova variável. Leitura. Underline. Volt. O que eu vou armazenar aí? Eu vou fazer, via software, a conversão do valor... Digital para nosso valor analógico em tensão, fazer uma leitura da tensão. Vamos utilizar um coeficiente para transformar em tensão. Então, deixa eu apagar aqui o nosso Shell. Nós temos então 3.3 volts dividido por 4.096, o meu conversor é de 12 bits até 12 bits. Agora sim ele está fazendo uma conversão de 12 bits. Ele está transformando um sinal de 3,3 volts em 4096. A partir de que valor de tensão analógica eu tenho o primeiro bit? Basta pegar o máximo, 3,3, o máximo da conversão binária já convertida para decimal, que é o 4096, dividir e temos aí o nosso coeficiente. A cada bit convertido será a partir de... 0.0008 volts, ou seja, 0.8 milivolts. Então, eu vou pegar aqui o valor que está na minha variável leitura. Vou pegar a leitura. Que é a leitura que estou fazendo da conversão. Vou multiplicar por este fator. E eu vou ter agora o sinal lido também em volts. Vamos dar um print aqui. Para escrever, né? deixar bem visível. Vamos colocar aqui, leitura em volt. Vamos ler. Quem vai converter? A variável, vai estar guardada na variável, leitura, underline, volt. Vamos rodar. Linha 10. Opa, esqueci de fechar aqui o print. Né? Deu um erro. Vamos clicar, então, vamos rodar agora. Vejam, valor da leitura. Da leitura, vejam, o valor da leitura é 4.095, equivale a 3,299 volts. ou 3,3 volts. Vamos agora girar para zero. Vou deixar com 0 volts. Vejam, 0 volts, leitura zero. Vou variar o potenciômetro lentamente. E vejam que nós temos aqui 0,16 volts transformado em 208 decimal, tá? Então, conversão analógica de um nível de 0,3, 0,8, alguma coisa volts, em 84, 8,3, nós temos aqui um pouco de, de mau contato também, né? E se eu colocar no máximo, eu vou ter os 3,3 volts, né? A conversão total, que é 4.095, varia de 0 a 4.095, e o máximo é o 3,3 volts. Temos praticamente os 3,3 volts aqui. Vejam só que bacana, tá ok? Vou fazer uma leitura aqui. Vamos, vamos voltar aqui, ó. Vou colocar isso aqui apenas como um comentário. Vamos tirar esse sensor daqui. Vou colocar isso aqui como comentário. Vamos voltar de novo a fazer a leitura. Apenas do sinal convertido, ó, eu estou com o máximo 4095, mas com aquela instrução que não está lendo. E vamos medir a tensão, tá ok? Vamos medir como é que está a tensão. Vejam que temos 4095, eu estou medindo a tensão e eu tenho apenas 1 um volt. Tá? Peguei um fio amarelo, estou medindo ali em cima do potenciômetro, sinal que está entrando no conversor. Com aquela instrução apenas, sensor ADC, pin 32, leitura, sensor READ, eu só vou conseguir fazer conversão até 1V. Se eu colocar a outra instrução, sensor atente atenuação, eu vou conseguir converter os 3,3V no máximo. Então aumenta a minha faixa. Vejam que eu retornei aqui com a instrução, sensor ponta TEM, atenuação 11DB, e a leitura aqui ó, está lendo lá 1 um volt praticamente, está dando 0,91 na minha conversão. Lembra que eu estou pegando sinal digital e conversando, convertendo na leitura em volts, tá ok? Então praticamente é o sinal que está aqui. Se eu virar o potenciômetro, eu vou poder aumentar esse valor. Girei o potenciômetro agora para o máximo, vejo que está dando 3.29, 4.095 na conversão do analógico para o digital. Vamos ver o multímetro aqui, 3,3. Bom pessoal, era o que eu tinha para mostrar para vocês por hoje, até a próxima aula, até mais!